Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Rambo até o fim, e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme, fica ligado aí! Em primeiro lugar, a gente queria agradecer a Imagem Filmes pelo convite para a gente assistir o filme antecipadamente para fazer análise para vocês. E esse é o um novo filme da franquia Rambo, que já é clássica. É, nesse filme aqui a gente vê ali uma garota que é muito próxima do Rambo ela é sequestrada por um cartel de tráfico humano no México e o Rambo vai ser obrigado a voltar que é ativa pra resgatar ela, né? E esse, sem dúvidas, acho que é o filme do Rambo que tem a história mais detalhada, assim, que tem um, detalhes mais complexos e que mostra mais as emoções do Rambo. É, aqui a gente tem, claro, um Rambo mais velho, né, mais experiente e a gente vê que é um Rambo ali marcado pela vida, né? E eu realmente acho isso demais, assim, quando tem uma franquia clássica que depois de alguns anos lança um filme e convida do mesmo ator pra estrelar o filme anos depois. É, dá aquela cara mais experiente, assim, dá uma sensação de continuidade pra um personagem que a gente acompanhou tanto a vida dele, né? E, claro, é um filme que ele é carregado de nostalgia pra quem é fã da franquia Rambo. Nos primeiros minutos de filme eu consegui reconhecer o Rambo, nosso personagem querido, mas eu confesso que depois desses primeiros minutos eu tive um pouco de dificuldade de reconhecer o clássico Rambo nesse novo filme. É, que nos filmes anteriores a gente sempre tava acostumado com o Rambo ali Embreando no meio da selva lutando pra sobreviver, né? E lutando por valores ali como o amor ao país ou o amor ao próximo, né? Sempre com uma temática ali de guerra, de perseguição. E agora a gente vê o Rambo cercado pela família, demonstrando mais as emoções, coisas que nunca foram muito fortes do Rambo, ele sempre foi conhecido pela força e pela brutalidade dele. É, e o contexto aqui que ele aparece é tão diferente que o filme parece mais uma mistura talvez de busca implacável com narcos, né? E aqui nesse filme a motivação dele foi muito mais pessoal também. Em vários momentos ali a gente tem um roteiro que se distancia dos filmes anteriores do Rambo e mesmo a gente não tendo assim um personagem tão clássico assim mostrado nesse filme, o Stallone consegue entregar um ótimo filme de ação E eu acho que uma coisa interessante a gente comentar é que o filme ele é extremamente violento né, mas eu gostei da maneira como as cenas ali foram apresentadas mas é um filme que se aproxima muito mais do tom sombrio do Rambo 4 do que dos outros Rambos né. Inclusive a a classificação indicativa desse rambo novo é 18 anos, assim como o rambo 4 e o restante dos Rambos 1, 2 e 3 a classificação é de 14 anos. E apesar da pegada diferente desse filme, né, nas cenas de ação ali, o filme faz várias referências aos filmes anteriores da franquia. O que é uma pegada muito legal para quem realmente é fã de Rambo, É, e ao assistir esse novo filme fica muito difícil de não linkar esse novo Rambo com o filme Busca Implacável. Então assim, no primeiro e segundo atos lembra bastante, e no terceiro ato, pasmem, lembra muito Esqueceram de Mim. E um ponto que eu achei bem interessante aqui, trabalhado no filme, é que o Rambo agora tá de volta aos Estados Unidos, né? Então de volta às origens lá do Rambo 1, né? Então é como se fosse um ciclo fechando... O Rambo voltando às suas origens, né? É, e a atuação do Sylvester Stallone tá super boa, né? Ele é o nosso Rambo. Então, assim, a gente vê que é um personagem que exige bastante fisicamente. Então, claro que há um grande esforço ali do Stallone pra entregar esse personagem. É, dá pra ver que ele domina demais o personagem, né? Claro, agora com uma adaptação, o Stallone é menos músculos agora e mais entrega de emoção do personagem, né? Ah, ele é clássico demais. É, a direção é do Adrian Grumberg, que é bem experiente como assistente de direção. Né? inclusive ele já trabalhou na série Narcos, né? Então ele parece ter trazido bastante da experiência, e da inspiração aqui do Narcos para o Rambo, né? Hey, eu vou te dizer assim, nesse filme não faltou nostalgia, não faltou assim, ó, nem sangue, facadas e ação. Foi um filme bem completo nesse aspecto. É, e dá para ver um esforço de direção, edição, montagem aqui, para trazer um rambo bem frenético aqui, um rambo mostrando um rambo ainda bastante em forma, né? Mesmo que isso, em alguns momentos, acabe prejudicando talvez um pouco a fluidez do filme, né? Na minha opinião, por exemplo, aquele ato inicial, a cena inicial, antes da abertura do filme ficou com um aspecto um pouco picotado. Mas mesmo assim, é um filme que a gente se envolve do começo ao fim. É, eu vou dizer que é um filme obrigatório pra quem é fã de Rambo e pra quem gosta de um bom filme de ação, né? Então a nossa nota pro filme Rambo até o fim é...